você quer saber sobre o fim do Eris Lores no Among Us, eu sou o Guilherme Dantas e vou te explicar tudinho. Enfim, pra você que não sabe, o Ares Lores era um hacker que entrava nas salas públicas do Among Us e deixava elas totalmente bugadas, como o cenário preto, os personagens aparecendo e mandava mensagens divulgando o canal e o Discord dele, com Trump 2020 escrito nelas e em algumas mensagens, ele apoiava também o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Além disso, anteontem, o servidor do Discord dele foi banido. E ele estava divulgando o Instagram dele, ao invés de divulgar o canal dele no YouTube. Ele foi muito hateado por toda a internet por conta disso. Mas agora o melhor aconteceu. Ontem, eu criei uma sala pública no Among Us pra fazer um teste para ver se o Ares Lores ainda aparecia nas salas públicas. E o Eris Lores não apareceu. O que significa uma coisa. Ele foi parado. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ele não aparece mais nas salas que você cria. E eu entrei numa sala pública. E o Eris Lores também não apareceu. Ou seja, agora tá dando para jogar Among Us. Sem ser em uma sala privada normalmente. É verdade Eu inclusive tirei uma print minha Em uma sala da Among Us Onde eu perdi inclusive E ela tava sem bug de tela preta Ou algo do tipo E eu espero que os bugs com o Ares Lores Estavam causando Realmente tenham sido resolvidos de vez Com banimento permanente do Ares Lores No Among Us Já que ter uma pessoa atrapalhando a sua jogatina É muito chato A Inner Slots, desenvolvedora de Among Us Deu retweet no post de um funcionário deles Dizendo o seguinte Tudo bem, a Onda 2 de anti-hacks está saindo A Onda 1 um corrigiu a falsificação de identidade E é por isso que o hack proeminente agora É apenas bate-papo de spam em massa Sala bugada A Onda 2 deve corrigir ambos Veremos para onde precisamos ir a partir daí E após esse post no Twitter O Ares Lores não entrou mais em nenhuma sala O que me deixa muito feliz A Inner Slot se mostrou preocupada em seu Twitter Sabia não? E após isso deu retweet em um post de um funcionário deles Dizendo que tudo será resolvido E ontem, dia 25 de outubro O bug foi resolvido completamente Fico muito feliz que isso tenha finalmente acontecido Ele realmente era um hacker como confirmou a eu até pensei que ele não era um hacker, como eu disse no meu último vídeo, mas pela habilidade dele entrar em todas as salas públicas da Among Us ao mesmo tempo, e conseguir torná-las bugadas, ele é provavelmente um cracker ou seja, um hacker que usa suas habilidades para fins ilegais, e eu acho que o Ares Lores, a partir de ontem, foi banido do Among Us ou algo do tipo. Já que ele entrava em todas as salas e agora não entra mais em nenhuma sala. Então ele deve ter sido banido completamente de jogar Among Us. Pra evitar que ele irrite outras pessoas. Legal, bem louco. Mas seguinte, se você gostou desse vídeo, compartilha ele pra alguém que joga Among Us.